No vídeo a seguir, não inclui as informações necessárias para um correto aterramento do equipamento LibreRouter. Para obter mais informações a este respeito, consulte o e-mail info.altermund.net ou os formulários de contato disponíveis em altermund.net ou librerouter.org. Continue assistindo ao vídeo para saber mais sobre a tarefa de montagem do LibreRouter na parede. Nessa ocasião, Estela e Júlio, que fazem parte da Rede Quintana Libre, nos mostraram a montagem de seu Libre Router. Nas reuniões comunitárias de Quintana Libre, eles determinaram que seu nó será fixado na parede do tanque de água e as antenas apontarão para os vizinhos Guilhermina e Margarita. Eles fizeram um desenho de como o nó seria colocado e listaram os materiais e ferramentas necessários para a tarefa. Compraram um cano de 2 mm de espessura ideal para resistir aos ventos da área e pintado para protegê-lo da oxidação. Depois que a tinta secou, eles marcaram cinco pontos na parede, dois para cada ômega, separados um do outro por 80 cm, e um no meio, para o parafuso. Lá, eles perfuraram com uma broca de largura 8 e colocaram buchas para tijolo nos buracos realizaram também uma perfuração com broca de metal número 10 no tubo a 95 centímetros do seu final para garantir uma boa aderência dentro dos ômegas eles colocaram uma tira de borracha que encontraram na casa então eles cumprimentaram a fixação e apertaram firmemente os parafusos para poder fazer essa força sem forçar os tendões do pulso, eles optaram por usar parafusos com cabeça hexagonal e uma chave. Eles cobriram o cano na parte superior para que a chuva não drenasse a ferrugem e marcasse a parede. Colocaram o Router a aproximadamente 50 cm da ponta, bem atada, permanecendo a uma altura confortável para futuras intervenções. Eles colocaram as antenas, uma acima e outra abaixo do Router. Elas foram presas com braçadeiras plásticas, que tem força suficiente para mantê-las no lugar, mas permite que sejam giradas para que possam ser apontadas corretamente mais tarde. Eles pegaram uma bobina de cabo externo com capa dupla e colocaram um conector de rede RJ45 no final. Para isso, eles foram guiados com as instruções da Altermund, encontradas em docs.altermund.net Deixando alguns centímetros livres, eles fizeram uma volta com o cabo e o fixaram sobre o libre-router. Eles conectaram ao libre-router ambas as antenas e o cabo que eles montaram anteriormente. Adicionaram então algumas braçadeiras plásticas para segurar os cabos. No ponto em que o tubo encontra a parede, eles preventivamente deixaram uma sobra de cerca de 2 metros de cabo para reparos os futuros ou possíveis mudanças de localização. Para a entrada da casa, eles fizeram uma perfuração do lado de fora, inclinada para cima, para impedir a entrada de água. Eles cortaram o cabo de rede um pouco maior que o necessário para entrar na casa. Então, eles atravessaram o buraco na parede e eles colocaram guias do tanque de água para o buraco, tomando cuidado para entrar em linha reta, de baixo para cima. Isso lhes dá a maior certeza de que a água não entrará até a instalação interna. Dentro da casa, eles colocaram um injetor PoE fixado no mobiliário destinado aos dispositivos de computador. Eles fizeram o mesmo com o um roteador doméstico, que fornecerá a melhor cobertura Wi-Fi dentro da casa. Eles fixaram na mesma peça de mobília uma extensão dedicada para os equipamentos de informática e conectaram dois reguladores de tensão lá. Estes protegerão o PC, o monitor, a impressora, o transformador do nó e o transformador do roteador interno. Eles colocaram o conector RJ45 na outra extremidade do cabo de rede e executaram um controle com o um testador. O teste deu corretamente. Ambas as pontas mostraram uma sequência completa de luzes de 1 a 8. Eles continuaram com a conexão do injetor PoE no conector redondo, eles conectaram o um transformador. No conector que indica PoE, eles conectaram o cabo que vai para o nó. No conector ou porta LAN, eles conectaram um cabo de rede curto, geralmente chamado de patch cord, a roteadora interna. É importante lembrar que o conector PoE transmite energia elétrica para o libre-router, e outros equipamentos não devem ser conectados nessa entrada, pois podem estragar. tudo bem conectado, eles confirmaram o bom funcionamento do nó. Voltando ao teto, eles entraram no aplicativo LimeUp do Nó e alinharam precisamente as duas antenas. Para isso, eles levaram em consideração as instruções da documentação do Altermund. Uma vez que o melhor alinhamento foi alcançado, eles ajustaram bem as braçadeiras plásticas. Então eles começaram a amarrar a conexão com mais força selando os fios em cada medidor. Eles também organizaram os cabos dentro da casa, segurando-os atrás da mesa. Finalmente, eles usaram a lista de controle fornecida pela Altermund para certificarem-se de que haviam considerado todos os detalhes. Agora, eles podem aproveitar os benefícios de ser uma parte ativa de sua rede comunitária.